Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo o um tutorial da música Meu Respirar, tá? Do Ministério Vineart, né? Antigamente era Vineart Music, né? Agora é Ministério Vineart, tá bom? Então assim, não esquece de deixar seu like, tá? E se inscrever no canal. OK? Comente aí nos vídeos aí as suas dificuldades aí para ter uma ideia, tá bom? Bom, essa música que ela tá em lá maior, tá? Coisa suave do papai de céu de tocar, OK? É lógico né, que dependendo do seu nível você vai ralar um pouquinho, mas não é difícil não, tá? Qualquer pessoa consegue tocar, ok? Introdução, dois acordes, Lá maior E Ré com baixo em Lá Beleza? O que, que você pode fazer? Você pode segurar sua nota lá aqui, tá? Tocar o Lá maior e depois aqui o Ré com baixo em Lá Prefiro essa abertura aqui tá do que fazer assim, ó. ok? Então é melhor você fazer ó lá e o ré com baixo em lá aqui, ok? Que é dá meio que uma intenção de ir lá com quarta tá vendo? Ó. Ó. Beleza, lembra um pouco lá com quarto, né? É mais ou menos essa a intenção do piano, tá? É, o dedilhado é uma pulsação mesmo, ó. Tá? Você pode fazer assim também, igual eu tô fazendo, tá? Beleza? Então, ó, vamos lá. É, você vai fazer a introdução aqui, né? Na música original, tá? Tem um monte de versão, né? Mas eu, particularmente, acho essa mais bonita, tá? É, eles fazem um clima aqui. Tipo assim, ó. esse clima ele fica aqui ó em cima do Lá sem terça tá e depois um Lá com quarta assim ó tá mas não é muita introdução na verdade não tem uma introdução então você pode fazer aqui ó dois três quatro dois três quatro beleza é essa pegada aqui a música tá na tona adianta vocês ficar dedilhado, não, é isso aqui mesmo tá, o dedilhado, ó, vamos lá fez, ó um, dois três, quatro vem para cá, tá vendo, ó um, dois três, quatro volta, um, dois três, quatro vai para lá, um dois, três quatro, beleza? e aí, começa a música, tá, lá este é o meu respirar Tá vendo? Ré com baixo em Lá Aí repete Um, dois Este é o meu respirar Tá? Eu vou tocar um trecho aqui Depois a gente vê os acordes com calma Teu santo espírito Então, eu vou segurar os acordes. A gente vai dar uma olhada aqui. Ó. Começa aqui, então em lá. Este é o meu respirar, beleza? Lá de novo. Pois ré com baixo em lá. Este é o meu respirar. Agora vem lá. Teu santo. Isso aqui é um mi sol sustenido, tá? Espírito Fá sustenido menor. Mi, Ré, vivendo. Aí vai fazer aqui, ó. Beleza? Essa passagem. Pra cair no Fá sustenido menor. E aí depois cai no Mi. Mi com quarta e Mi, tá? Vamos ver, então, só tocando os acordes, ó. Este é o meu respirar Beleza? Este é o meu respirar Lá Teu Santo Espírito Vivendo em mim Beleza? Aí você vai tocar isso, só que na pulsação. E este é o meu pão. A segunda vez é idêntica à primeira. E este é... até aqui tá então eu vou falando agora e só segurando os acordes tá para aquele que tem mais dificuldade de poder pegar ó este é o meu respirar este é o meu respirar teu santo Espírito A vontade Feita Aí de novo ó, Em mim Ok Aí vem a outra parte Que eu vou só segurar os acordes pra vocês irem vendo E eu Eu nada Sou sentir só repete, ó. perdido estou, senti até aqui. O que que eu quero passar de observação aqui para vocês, tá? Essa é uma música que é totalmente possível tocar sem cifra, por quê? Porque são sequências que se repetem, a parte do meu respirar são dois acordes, ó, este é o meu respirar, tá vendo? Então é Lá e Ré com Lá, tá? A outra parte do teu Santo Espírito, que também repete lá na tua vontade, é a mesma do E eu, perdido estou, sentim, nada estou senti. que é essa sequência, ó, Lá, Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, Mi, Ré, aí ó, pá, pá, pá, beleza? Fá Sostenido menor e depois um mi com quarta aqui maroto e um mi de novo e eu ó, tá vendo é a mesma parte da tua vontade ó eu vou tocar da segunda parte aqui esse é o meu pão e direto só segurando vocês vão ver ó e este é o meu pão tá eu quero que você toque sem cifra e esse é o meu pão ó Feita em mim Ó, o e eu é a mesma coisa da tua vontade ó. E eu, eu Eu nada sou sem ti Viram? E eu com a pulsação agora Estou sentindo. Beleza? Só isso a música. Mamão com açúcar. Tem uma passagem para voltar para o começo. Que é Ré. Lá. Mi. Aí ó, vai ficar o tempo aqui. ó Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí no finalzinho fica só repetindo essa parte do perdido estou sentindo que é aqui ó perdido estou sentindo perdido estou sentindo tá vendo? suave ó perdido estou sentindo alguém inventa de me ligar na hora que eu tô gravando gente deixa eu ver aqui e ó é o DDD 21 final 25936. Vigia na Terra dos Viventes! <risos> Beleza? Até perdi o rumo do tutorial. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa cifra eu vou deixar na descrição, tá? E lembrando que eu também deixei na descrição o link para você ser o meu aluno e também o link da apostila com 125 louvores cifrados, tá? Então você entra aí na descrição do vídeo aí embaixo, tá? É, e baixa então essa apostila e a cifra dessa música aí, tá bom? É, eu acho que é isso aqui, a música, gente tá? Dá, dá pra fazer mais coisa mas talvez eu grave algo específico somente para alunos, tá? com umas ideias, né? eu já tô para liberar uma aula é, com umas ideias assim para a música vir para adorar e depois eu vou gravar para essa música aqui também umas ideias, né? Tá bom? Mas aí eu vou gravar apenas para dentro do curso, tá bom? É, agradeço vocês aí, tá? Por serem inscritos do canal. Ok? Agradeço também os alunos que me acompanham, até essa pessoa que me ligou que eu não faço ideia de quem que é, tá bom? E espero vocês aqui no canal para mais tutoriais, lembrando que eu estou regravando os tutoriais, tá? Da apostila de 125 louvores, eu vou tirar esses vídeos velho do canal aí, porque eu assisti esses uns vídeos antigos meus e detestei. Imagina se eu me detestei, imagina vocês estão assistindo, tá bom gente? Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo, tá? E é isso aí, tchau!